Oi, gente, boa noite. Então, eu me chamo Maraúbia, eu moro aqui em Ribeirão Grande e vou fazer uma... Quer dizer, eu não vou começar ainda porque eu vou dar um tempo para dar oito horas, como eu disse que vai ser oito horas, esperar para ver se entra alguém e aí eu vou começar a... a falar sobre a alimentação. Então, eu não sou nutricionista, mas eu vou ser, estou e no momento estou tô, tô tô fazendo outra coisa, mas eu sempre faço com isso. Para mim, a alimentação está na base de tudo. Então, vai ser bem legal participar, fazer essa live de é, alimentos funcionais para a saúde, que vai ser bom para a saúde, que eu conheço muito esse tipo de alimentação. para gente ter que primeiro ligar o meu... Eu não vou começar ainda, vou dar um tempo, né, porque acho que... ver se alguém entra, peraí. Esperar um pouco. Tá fechando o avião, esse barulho chato, né? Não dá. 10 então, alimentos funcionais para melhorar a sua saúde. É o nome da nossa live de hoje. Eu vou esperar um pouquinho, já tá quase dando horário, daí a gente já vou começar, porque né, não dá para deixar muito, é, muito tarde, assim, porque as pessoas... Às vezes é que agora o é um horário meio, é bom, mas... mas Então, não, tem que ser assim, eu não ver. assistindo. Depois ela vai estar gravada e vai estar no meu canal. Então, as pessoas que forem entrando, tipo, ah, não assisti no meu tempo de horas, então, eu vou assistir depois, eu vou assistir mais tarde, mas assistindo porque é muito importante. E deixe seu like, comente, compartilhe com as pessoas que puderem e, principalmente, se inscreva. Porque, gente, é muito importante as pessoas se inscreverem no canal. O canal ajuda, me ajuda a crescer o canal expandir. Então, a meta minha é chegar a 1500. Só por enquanto eu tô, tô indo, sabe, devagarzinho. Se eu conseguir chegar até esse, sabe, nossa, vai ser muito. Então, eu já tô tentando chegar lá. Eu vou conseguir. Então, por enquanto, escrevam, curtam, compartilhem o máximo de que vocês puderem, deixem seu like. E, principalmente, se inscrevam. Eu estou falando insistentemente, porque isso é muito importante. Se não fosse, gente, não falar muito, isso é extremamente importante. Então, essa live é para vocês, que eu fiz é Dias atrás, esses dias atrás, passei mal comendo um peixe, uma tilápia, então eu tenho que ver o que realmente eu posso comer para que eu possa voltar a comer peixe, porque o peixe me faz mal. E nós vamos falar do salmão, em específico, porque eu não vou brandir todos os peixes, né? Vou falar do salmão, porque o salmão ele é rico. O salmão, ele é rico em ácidos gráficos, ele tem ômega 3, ele também reduz o colesterol ruim, que é o LDL e ele possui, é, ele possui uma ação anti-inflamatória. E além de tudo, né, é recomendado você consumir ele três porções de 99 gramas de peixe não frito por dia, por que não frito? Você então, tem que cozinhar ele, assar e não fritar, porque ele, ele não, é, não fica saudável quando se faz, é, quando utiliza fritura, entendeu? ele não fica saudável, ele fica gorduroso, ele faz mal para a pessoa. Então, você não pode fritar o peixe, vai poder fazer o quê? Ah, eu vou, eu quero o um peixe, vou fazer um ah, vidadinho. fazer um azeite, faça um azeite azeite fazer muito saudável. Então, é muito interessante fazer desse jeito. E aí, ó, ele, ele enfatiza a ingestão de peixes, por exemplo. Olhosos como o salmão. Salmão, cavala, arenque, é meio truta, sardinha ou atum. Ou seja, o arenque, a truta, é meio desconhecido. Eu, pelo menos, não conheço muito esse tipo de peixe. Porque eles são peixes, mas são peixes Então, elas são ricas em ácidos grátis também e são polinestraturados. Tem ácido sinoleico e estimula também o sistema imunológico da pessoa. Porque quando você precisa de relacionado amendoim, isso e seus é derivados, entendeu? foi Seus derivados, porque eu tenho essa reação alérgica, claro que é muito bom você pegar todas as castanhas, nozes, amendoim, castanha e fazer o um mix. E aí eu faço o um mix e come durante... No lanche da tarde, entendeu? Ah, deu fome, come um pouquinho do mix, entendeu? É muito legal. Porque, além de tudo, ajuda você a... Além de ser muito legal, ajuda você a, a ter um peso melhor, né? Porque castanhas são... É muito saudável, de fato. Vamos para o terceiro nome da lista. Feijão. Feijão, gente, ele é rico em fibras solúveis. Ele... É rico em fibras insolúveis também, e auxilia na redução do risco para o câncer de colo e contribui para o bom funcionamento do intestino. exemplo, eu estou problema do intestino, aí come mais um pouco mais feijão que melhora. Aí também auxilia no controle de glicemia, da glicemia, são fibras solúveis. Além de tudo, ele aumenta a sensação de saciedade e diminui. Os níveis de colesterol, recomenda-se 3 gramas por dia. Eu, no caso, acho que é uma concha, o meu nutricionista falou para mim que é uma concha de feijão por dia. Meu, não. No meu caso, não, no meu caso não é uma concha, gente. No meu caso, é... eu como umas 3, três... é uma concha mesmo, é uma concha de feijão, uma concha de feijão pequenininha, né? não muito grande. E além das fibras, aí tem aqui, é, além das fibras, as leguminosas e sementes, eles ofertam, além de tudo, ofertam uma série de micronutrientes, como por exemplo o ferro, o selênio, o potássio, o zinco, as vitaminas A, a vitamina E e do complexo B. Diante disso, recomendamos consumir menos meia xícara de leguminosas por dia, ou 90 gramas. Consumir pelo menos, e não vou falar, mas tudo bem. <risos> Eu tô meio rouca agora à noite. Vamos para a nossa quarta, quarta, quarto tema, que no caso é frutas vermelhas, né? Elas são ricas em catequinas, resvetadas. Ratrol, resveratrol, as frutas vermelhas previnem certos tipos de câncer também, pessoal, que reduzem o colesterol e estimulam o sistema imune. Além de obterem ação antioxidante, recomenda-se comer de 4 a 6 xícaras por dia para diminuir são do risco de câncer de esôfago e gástrico. Então, fruta, as frutas vermelhas são boas para isso. No meu caso, eu não consumo fruta vermelha nenhuma. Vou tomar uma água, senão eu não vou conseguir falar. Hum, já tô bem louca aqui. Mas enfim, é, vamos lá. Vamos continuar a nossa live, que só tá começando. Vamos lá. Agora é o quinto. O quinto é farinha integral. de colesterol e gordura saturada. Ele é rico em vitaminas, além de ser boa fonte de fibras. Ele combate a anemia também, pessoal. Diminui estresse da pessoa e favorece o sistema imunológico. Ajuda na digestão e na saúde do coração. Então, quem quer é, ter todos esses benefícios, consuma broto de feijão. Dá para preparar até em casa, bem interessante. Então, é... deixa eu ver. Ah, vamos para o próximo. É vinagre balsâmico, é o sétimo. Sétimo, tema. Ele é rico em polifenóis. O vinagre balsâmico possui também as características antioxidantes que combatem os radicais níveis, retardam o envelhecimento e previnem contra o aparecimento de tumores cancerígenos. Então, eu não uso esse vinagre, não vou negar. Não uso. Quer dizer, mas realmente ele é muito bom. Tem várias coisas assim que ele, que ele é bom. Então, se a pessoa tá querendo. É... Se a pessoa tá lá e tá precisando de não pegar futuramente um câncer, ele proíbe, ele ajuda nessa parte, né? Não dá câncer na pessoa. Então vamos para o nosso oitavo. Tema. São as folhas escuras, pessoal. As folhas escuras são incríveis mesmo. Não tem para ninguém. Ó, as folhas escuras são ricas em luteína, em zeaxantina, conferem ação antioxidante. Além de tudo, ela protege contra a degeneração macular, que é a alteração na visão, gente. Então, e a catarata também, ela protege. Algumas pesquisas apresentaram bons resultados na diminuição do risco de degeneração macular. Ou seja, 40% foi de catarata e 19% com consumo de 6 mg barra dia. Ou seja, 6 só consumindo já tá bom. Nessa daí já, já ajuda na parte ocular, nossa. Já, tem gente até que... Por isso que eu falo, tem muitos alimentos que é bom para a saúde. Tem que comer, né? ó Para referência, 4 a 7 porções de hortaliças e frutas fornecem 2 a 4 mg de luteína e zeaxantina. Então, é bastante porções, né? é bastante. Então, vamos para o nono tema. O nono é o quê? A aveia, a aveia, claro, não podia faltar, né gente? A aveia é tudo, a aveia é top, a aveia é, é incrível. A aveia é rica em fibras solúveis insolúveis, tem beta-glucana e ela é, a aveia também ela auxilia na redução do risco para o câncer de colo também, ela é boa para isso, e contribui para o bom funcionamento intestinal. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo ir no banheiro, fico três dias sem ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, tipo, todo dia, vamos por tem que ir todo dia, óbvio, né? Mas a pessoa fala assim, ah, eu vou viajar e não consigo ir no banheiro, eu só consigo ir no meu banheiro. Aí eu falei, pô, como assim consegue no seu banheiro? Então, tipo assim, ah, eu consigo ir no meu banheiro e só, acabou. Outro banheiro não existe para mim, é só no meu banheiro que eu consigo ir. Aí, por exemplo, ah, vamos supor eu. Eu não, eu consigo ir no banheiro direto, mas vamos supor eu. Eu vou viajar uns 10 dias. Por exemplo, nossa, eu vou 10 dias à praia, vou ficar lá remix, relaxada. Aí, eu vou 10 dias assim, no banheiro, gente. Meu Deus do céu nem coloque tudo lá, não vai adiantar. Vou ficar 10 dias sem usar o banheiro. O que eu usaria? Aveia. Tipo, tem pessoas que mesmo comendo aveia não, não adianta, sabe? Não vai, não desce. Mesmo comendo aveia. Mas, enfim, essa pessoa não dá pensando. Tem que ir mais fundo. Ah, não dá aveia? Vou tentar aqui. Não dá ali? Vou tentar ali. E aí vai, vai tentando até conseguir todo dia, entendeu? Porque é triste a gente não poder ir no banheiro, né? Deus do céu. Então, vamos lá, vamos continuando, senão eu ficar perdendo o foco do nosso propósito. Auxilia no controle da glicemia. São as, são as fibras solúveis que auxilia, gente. Pode aumentar a sensação de saciedade e na diminuição dos níveis de colesterol. Recomenda-se é, ingerir cerca de 3 gramas por dia de beta glucanas equivalem ao consumo de 40 gramas de farelo de aveia ou 60 gramas de farinha de aveia. No meu caso, eu uso... meu nutricionista, o doutor Daniel Barras, adoro ele, ele falou que tem que usar três colheres ou duas. Três colheres, eu acho, que está no cardápio. Mas é isso, pouquíssima mesmo. Não muita, mas é pouquíssima. E três colheres para mim eu uso um pouco mais gente eu vou conversar porque quando eu vou usar eu uso um pouco mais para fazer a panqueca de banana porque a panqueca de banana se eu colocar três colheres amassar a banana e colocar três colheres ela simplesmente não dá liga aí não dá para fazer a panqueca entendeu aí fica aquela coisa assim tipo mole aí você coloca lá na frigideira antiaderente nem dá para virar ela não forma queima então já aconteceu de queimar. Eu queimar, entendeu? Aí eu pensei assim, não, eu queimei, então. Vamos lá. Calma, eu queimei, fazer o quê? Então, vamos para o próximo, que é o décimo. Décimo. O décimo, o que que é? Goiaba vermelha. A goiaba vermelha, ela é recheada de licopeno, gente. É impressionante, mas... Por causa de ser vermelha, né? O licopeno é... Nossa... Copena é bom para tudo. Possui ação antioxidante, reduz os níveis de colesterol e ocasiona possível prevenção do risco de certos tipos de câncer. Principalmente o de próstata. Ou seja, próstata, a goiaba vermelha é muito boa. É, existem duas espécies do fruto, que no caso é a goiaba branca e a goiaba vermelha. Mas a diferença entre elas, qual é? Qual é a diferença entre elas, gente? Queria ver se alguém sabia qual é a diferença entre elas. A diferença é a goiabeira só nos dá uma dica. Uma dica só. Só uma que ela dá. Mais nada. A diferença da cor da polpa. Porque tem umas que é branca, né? E tem umas que é vermelha. Então, a cor da polpa, ela é muito delinear, é muito, é bonita também, quando você pega uma bonita, bem grandona, que no meu quintal tem, tem hora pronobis, tem tudo, tem bastante plantinha plantada ali, hoje mesmo, no meu caso, né, eu pego, agora eu vou falar um pouco de mim, eu já falei às 10, <risos> foi rápido, né, lá, viu, já falei às 10, mas eu vou falar um pouco de mim agora, das coisas que eu consumo, acho que vocês vão gostar de ouvir, por exemplo, é... hoje eu fiz um bolo de batata doce, eu coloco funcional, porque ainda não decidi direito o nome dele, mas coloco um bolo funcional, e ele é um bolo muito saboroso, sério, foi o primeiro na minha vida que eu consegui fazer, e ficou delicioso, primeiro. Obrigada aí, gente, primeiro entrou, a primeira pessoa, agora é no final da live. Final não, não, né? Eu vou falar mais algumas coisas, mais coisas ainda. Então é isso aí, vamos lá. Aí o que que acontece? Ele, eu tentei várias receitas, não deu certo. Eu joguei fora várias coisas, não deu certo. No meu caso, a aveia, eu uso sem glúten. Eu não uso aveia com glúten. Tem a aveia, eu ia pegar para mostrar, mas eu acabei esquecendo, porque eu tenho um vídeo no canal que ele inclusive é o bolo de batata doce. Eu acho que é é o não é a de banana que eu mostro a aveia como é que é uma live né eu não ia ficar mostrando minhas coisas e me deixar. então eu não mostrei aí o que que acontece a a aveia ela ela é uma aveia sem glúten então o senhor lá me trouxe especialmente para mim. Ele falou. Agora, claro, tem mais gente que compra. Eu vou lá, já acho o cinto, já vou direto no né, já trago. Porque é o que eu uso para fazer o bolo. O meu ovo, gente. Tem gente que eu achei engraçado, mas o meu ovo, ovo mesmo, de verdade, eu não consumo ovo, mas o meu ovo, ele é um ovo. É... Não falo vegano, porque eu não encontrei ainda ovo vegano para me usar. Eu nem sei aonde possa ter. Mas eu aprendi a fazer o bolo, os bolos meu que um bolo que eu faço agora, que eu acho muito gostoso, que é esse batata doce. Eu fiz, todo dia eu faço um. Aí, todo dia eu estou fazendo agora. Quer dizer que eu encontrei... E aí, ah, eu fiz bolinho de mandioca também hoje, ele ficou divino. Então, hoje eu tirei para fazer mesmo. E eu tirei para fazer muito, é, muita coisa durante o dia. Mas, enfim... É, eu peguei ele e comecei a fazer, a fazer o ovo. Aí eu pego ele, 10 folhas de orapronobis, que eu tenho no quintal a árvore, coloco no liquidificador com um pouquinho de água e bato. Aí ele já dá aquela consistência, sabe? Aí eu pego a fruta seca, misturo com o resto da água, que eu pego da mesma fruta e bato tudo, tudo. Ah, daí já, já dá aquele ovo, né? Aí eu já posso fazer, fazer o bolo. Foi mal, gente. Refluxo, de novo. Faço o bolo e pronto. Né? E é isso. É, com o tempo, vou me aperfeiçoando cada vez mais. Aí, se vocês têm perguntas, se tiver perguntas, deixem no comentário. E daí eu respondo todas para vocês. Eu sei todo tipo de pergunta. Então, vocês podem responder, perguntar, perguntar, perguntar. O máximo que quiserem, que puderem, que foi. Aí eu interajo, eu falo, respondo, não tem problema nenhum. É até legal no chat aqui fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, pergunta no chat, pergunta depois que a live acabar, pode perguntar. Pergunta o que, que eu faço. A, tanto pode perguntar da live, quanto pode perguntar de outra coisa, não tem problema nenhum. O tomate é vermelho também, né? Ele é licopeno, tem é bastante helicopeno e aí ajuda na pele ajuda em várias coisas cenoura ajuda na pele enfim é isso gente a nossa live já está chegando no fim e no final infelizmente né coisa boa dura pouco lógico ah se vocês tiverem alguma ideia eu tô meio perdida assim tô meio se tiverem alguma ideia pode falar que eu pego e coloco faço live do tema que vocês mandaram, entendeu? Então, faça a live do tema que vocês mandaram, não tem problema nenhum, até ajuda, porque eu estou precisando de temas, de ideias, entendeu? ideias novas, de temas novos, entendeu? Para eu poder fazer, para eu poder, sabe, é... para eu poder ter mais temas amplos para passar para vocês o que eu sei, entendeu? Então, é isso, gente. Um beijão. Todo mundo, todo mundo dormiu bem, tem uma noite ótima. E a próxima vez que eu for fazer, eu quero que vocês deem o meu tema. Então, eu vou esperar até vocês passarem o tema, não tem problema nenhum. Eu espero, eu espero tranquilo. E é isso, né? É isso. Até o próximo vídeo, até o próximo tema, até a próxima live. E aí eu vou postar receitas, eu não vou parar de postar receitas no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, de se inscrever. É muito importante. Não se esqueçam de se inscrever, que ajuda o canal a crescer, a ter mais, sabe? Mais, mais tudo. Então, não se esqueça de se inscrever. Então, ó, beijão para tudo. Se inscrever, compartilhar e deixa seu like, né? Então, ó, para todo mundo, até o próximo vídeo. Teve tem um todos uma ótima, excelente, vibratória noite de boas energias para vocês. Durma muito, muito, muito, muito bem e até a próxima live. Até. Beijão para vocês.